Ah, resta saber se vai pegar na live, né? Eu gravei o BF Do meu o meu notebook não pegou Pegou. Vamos lá, hora de cagar de medo. tudo pegando fogo. Já tá pegando fogo, eu tenho que salvar a turma. Aperta A, vamos lá. Tá trancado, vamos arrombar. Força! Eita, pegando fogo, bicho! Mudar de ideia, outra porta. Quebra o vidro, rapaz. Vamos. Caralho. caralho. <risos> Ele mandou um caralho. Aê. Sim, que eu gosto. Entra nesse fogo aí. É. aqui Lili. Tá meu tá, Deus, tá ela gritando. tá lá em cima. Ah, meu Deus. Foda. Tá caindo a casa inteira, meu Deus. Eu tô inteiro rupiado. Meus queridos, o jogo é tenso. Onde fica a escada? Vai, pode correr. Ela está lá em cima. Como que... isso aconteceu? Como isso aconteceu? Não sei também. Mete o pé, mete o pé. Isso! Lily! Cadê o T? Tô, tô indo, Lily! Pelo amor de Deus! Não fala assim. Lili. Aguenta firme! Aguenta aí! Onde você tá, Lily? Não tô, grita. Aqui, tô aqui. Eu tenho que passar por baixo, Lily. Pera aí. Agacha aí. É isso. Pronto, Lily, já cheguei no seu quarto. Vou chutar, sai de trás. Lili, cadê você? Cadê você? Lili Onde você tá? Ah, Lily! O pai tá, <risos> o pai tá aqui! Você Lily. não tava aqui por mim, pai! Eita porra! Aconteceu e ele sonhou mesmo. Oi, Lili. Você é Lili Kidman Kidman? Olá, Sebastian. Há quanto tempo? Três <risos> é o bastião oh, Eu quero um webcam assim, daí É pra pegar isso as reação de medo é isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam que Acalme-se, Sebastian Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no beacon é passado muito Tem que esquecer isso você tá parecendo aquele psicólogo Que o departamento me empurrou com ela abaixo é. Mas ele não tinha respostas Você tem Você vai me falar Sobre Amóbios Amóbios Ih, tem uns caras de preto Não fez Tô tanto de não. Por causa disso. Nem tanto Lily! Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva. Como assim? Eu vi a Lily morrendo. Não diga que a Lily está viva. Isso me dá medo. A Lily está morta! Isso. Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Era só um pouquinho, moça, se você quer reescrever a história. Deixa eu ativar a câmera aqui. Porque esse jogo parece ser tenso, meu povo! Webcam? Não! É aqui, Webcam! Desativar, ativar e estamos aqui! Cagando de medo! Feito! Vamos lá, pessoal! Voltando a nossa live stream E Lili está viva! A gente viveu ali um momento da casa pegando fogo, né Rafa? E Lili... Pegou a gente e levou para o inferno, pelo jeito. Aí a gente acordou, voltando para o jogo. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras para mentir para você? Ela é das sombras. A Lily tá viva. E ela está conosco. Ai, que merda. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Eu ajudo, eu ajudo. Salvar a Lily. O cabelo dela. O que foi ela... que fizeram com ela? O cabelo dela ia. E tira suas mãos de mim ó oh, ó oh, sou bom de porrada dê uma injeção aqui em voluntariamente Sebastião é mas não temos tempo para essa merda tranquilizante vai desmaiar precisamos de você a Lily precisa eu já entendi que a Lily precisa você não precisa dar uma injeção no meu pescoço Debaixo? Depois você fala assim, é das por... copas? Bom. <risos> é... qual é das copas? Qual das copas? Onde a gente está? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande é. mob. hein? Móveis. cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lili? Tô na de roda! Eu tô amado, rapaz. Olha ali, ó. Eu tô preso na cadeirinha de roda. Eita porra! O incidente no Hospital Psiquiátrico Beacon foi. um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir. um sistema STEM novo e bastante melhorado.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 A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. É Sebastian, não chamo de Sebastian. Vem te com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sebastian, sei que não confia em nós. Mais conhecido nós como temos Bastião. Tem os mesmos objetivos que você tá tudo bem, não precisa, eu estou muito bem sozinho Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily Para nós começarmos o processo de extração Vou estar aqui se precisar E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise Quem que vai estar tá lá Está dentro? Pronto? Estou né, vou fazer o quê? Mas me chame de Bastion Tião Cuidado lá dentro Sebastião Parte do Voltamos com você É Bastion Não é Sebastião Tome cuidado Sebastião Entrada no stem em 3 3 2 1 Caguei Caramba, muitos líquidos Frenético Tô caindo, mano Tô caindo, Rafa Eu Tô caindo muito, Rafael Parou Agora, agora eu tô subindo Eu consigo voar Tudo escuro e uma luz no chão É pessoal, tudo indica que eu vou ficar com medo Começando esse jogo agora, não sabia dele, nunca tinha experimentado e nem visto o vídeo pesquisado Então, reação única Caramba gente Isso é, onde é que eu tô? Pai. Vai. Ah, tô indo pra casa de novo Lily, você morreu na casa, pegando fogo Pai, me ajuda. Ah, tudo de novo eu não, tô, indo, tô até arrepiado Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Não, não. Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência. tal psiquiatra nossa o telefone está tocando Vou pegar o telefone alô Mas o quê? O hum. que? Reage, Sebastian. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Horrível. Como a pior ressaca de todas. Não se preocupe, vai passar quando sua mente estiver se ajustado. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a atrás. comunicação com você. Esse contrato é como eu vou fazer. É uma zona formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, é o seu fio né? da placa de vídeo, Rafa, de novo Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório, na DP de Crimson Foi seu subconsciente que construiu isso, devia fazer essa pergunta a si mesmo Vamos aos negócios, enviamos Voltou. algumas informações para a sua sala Você vê alguma coisa estranha? A Lily fez esse desenho de mim Pegou fogo, como Shani. todo o resto dentro da casa a Lila escreveu o meu nome. <risos> ah, meu Deus do céu! Ela falou que escreveu. Meu Deus, o que eu vejo de estranho? Eu vejo que colocar pra baixo, olha pra cima e colocar pra cima, olha pra baixo. É muito estranho pra mim. Eu vejo que eu tenho que mudar isso no menu. Ai ai, options, controle. O que, que é? Inverter x, normal inverter eixo x, eixo y. É isso aí mesmo. Aí, agora é melhor. Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima. Veja um gato. Oh, Tomás! Um gato. Eu não me lembro de ter um gato. Dá um zóio vermelho, pai. Oh. Um projetor de slides? De onde minha memória desinterroga isso? Ensino fundamental? Ela está no meu pé, Miano. Mentira, ela tinha pulado da mesa e voltou para a mesa. Ela tinha pulado da mesa. Voltou. Oh! Pra e ela tá chorando. Tem como voltar aqui para ver? Não, só depois que terminar. Hum. Carregando ah. o celular. Opa, vamos salvar sim, obrigado. Ah. Ela salvou o progresso, né? Hum. Beleza, a né? Maguna não para de chorar Maguna em cima da mesa Para, Maguna Eu não sei pra onde ir Vamos falar um oi pra Maguna Chora, Maguna Maguna O que foi? Maguna, Eita, tá igualzinha. Maguna, velho, sai fora. Janela, vamos pular a janela. Não pulamos a janela. <risos> Voltei pro meu escritório. Minha primeira, com decoração. Parece ter sido em outra vida. Talvez porque tenha sido. Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino.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 Sykes, um técnico, mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas. Hoffman, psicologia e vigilância. Essa pode ser cautelosa.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 Caso contrário, ela, você e todo mundo que está dentro vai morrer. Baker, líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. Harrison, especialista em combate. Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo.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 o que aconteceu lá estava fora do nosso controle também não parece que vocês têm muito controle dessa vez olha eu não sei o que você vai encontrar lá dentro se precisar de informações tente falar com alguns moradores sabe investigar a área exatamente como me ensinou na dpk você nunca foi uma detetive de verdade Kidman. e você não é mais um detetive mas vamos tentar investigar um pouco mesmo assim tá Tchau, Maguna. Eu quero sair, tá bom? Fui. Eita, um espelho. Como pica. Deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? Lavamos vamos nós de novo O espelho não, não, não. Nossa, a Lívia tá brincando Ah não <risos> Lili, o que foi? do boneco rascou tá tudo bem a mamãe conserta para você ela conserta qualquer coisa.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 Esse é o lugar certo? Nossa, três portas fechadas, como é que eu faço? Cento e dois, cento e dois, William Baker. Fechado. Que porra é essa? Tá ah, porra. Esse é um dos caras da equipe de busca, Baker. O líder da equipe. Uma bala. Direto na cabeça. Que mexeu na música, mano Alguém tentou bloquear a saída. Ou a entrada. O portão vai estar fechado Uma coisa óbvia Cheio de tempo Bom, tem muitos corredores aqui embaixo, pessoal Ah, não, o telefone tocando, velho Alô? Alô? Merda! Mas quem era? Só uma risada. Muito bem, suspense ainda paira no ar. Tem um rádio de comunicação. antes de subir vamos inspecionar tem uma porta aberta aqui está bloqueada com uma mesa Manuela Roberto Humberto é, Roberto aqui não tem alarme de incêndio e essa grade óbvio que está fechada muito bem, já vimos tudo andar de cima mas antes de andar de cima checaremos se aqui está fechado também está, muito bem porque teria uma grade se não fosse estar tá fechado. Só a escada tá me dando fadiga já. O corredor aqui atrás. Foto que tem aqui. A cabeça. A cabeça estourada. Não dá para ver direito. Que é isso, Rafa? Muito bem. Pro outro lado. Muitos quadros estranhos. Deve dar uma agachadinha Pelo jeito Aqui tá obstruído Pega esse papel aí Hum, um arquivo Ah, porra, Socorro, que susto me ajude. Caramba, Ei, nossa droga. O que está acontecendo aqui? Coisa louca. Nossa, tem um pessoal amarrado ali, mano. Tô com medo. Já sumiu. Sai fora, velho. Eu vi a moça ali, mano. Um assassinato. Ah, Ô, louco! E ele bate foto. Ah, é desse jeito que fica preto O que foi isso? Merda! Morre por burrice. Quem era esse? Como membro da equipe de busca, Tenho que conseguir sair daqui. Eita porra, que susto velho. O uhum. uhum. jogo é foda, cara. Você dá um passo Aí, aí ó, o um negócio rolando aqui na escada. Ó, ó, ó. É uma cabeça, ó. a cabeça do manequim, né? Mas daí, por que quebrou a cabeça do manequim e jogou aqui agora na escada? Eu não saber. Melhor apagar a luz, né? Nossa, olha isso, cara. Tem uns corpos pendurados aqui, ó. No... Corpo pindored, nada aqui, nada aqui. Aqui tá obstruído. Não vai baterá e aqui. Eita tá pupega. Ah, o maluco, véi. Tá até um negócio rosnando, velho o elevador. Puta merda, cara. E agora? Entro nesse elevador ou não? Ah, já entrei. Quero ir embora. Elevador, me leve pra casa, por favor. Você acha que não vai dar nenhum susto, né? Você tá num lugar e aí entra no elevador. Ó a barulheira. Nossa senhora. Olha, Rafa. Oh. Bateu foto do meu zóio, cara. Eu tomei um susto agora, Rafa. Abri a porta, o cara bateu foto de mim. Ah, sou eu, mano. Que porra é essa? <risos> Que bicho velho, que porra é essa? Corre, maluco, mas ele grita mesmo. Pegou ah oh, meu deus do céu, o bicho vindo. Corre, Sebastia, Corre, caraca, velho, ela tá próxima. Sebastião, corre. Isso, isso. Sai, Sebastião. Merda. Tô preso aqui. Ali, Sebastião. Ali, ali. Sobe. Talvez não. Vai vai, vai, vai, vai, vai. vai, Talvez não. Sobe. Ah, quer ver o susto? Sobe, Sebastião. Você tá... Brincadeira? A mulher já tá embaixo. Nossa, dentro do, do. Cacete! Que merda é aquela? Ah, vai cortar no meio ficou Há é um rato! Eita! Pega! Ah, vai, Sebastião! Afasta! é Bom, Sebastião? Nossa Senhora! Não, pode ser brincadeira. O bichão vem vindo. Olha o bicho vindo! Não, o cara da foto. <risos> Rolando aqui, ah. que sombra é aquela? Uma faquinha. E agora, onde é que eu tô? Aí sim Agora virou CS Onde você estava quando eu precisei de você? Olha lá O meu aglock Talvez esse seja o lugar certo Lele, Espero que esteja aqui No que eu fui me meter?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 Sinal para o resto deles. Continue investigando. Quanto mais informações coletar, mais eu poder te ajudar. É. Yeah. Claro. Não se preocupe, Sebastião. É só uma cidadezinha pacata. É. pacata demais. Precisa comer. Pele, osso, Como? Precisa Oi. comer. Ei! Não tem como ela não ter me ouvido. Melhor verificar. Precisa é comer. pele, osso, coitado, moleque, mano. Eu disse: coma, eu pronto. Não chore, eu tô fazendo o que virar pra você. Mãe é louca, velho. Assim que dessa acenda a luz lá porque a live tá ficando escura ou a câmera fazendo um favor. Mas o que é isso? Fudeu. Eita porra! Merda! Porra! Shot. Essa manhã não vai levantar, né, mano? Levantou. Ai, ai, ai. E é normalmente um encontro inimigos mortos. Mas se você o coletar, poderá usá-lo para melhorar habilidades. Hum. Kidman! Que rápido! Descobriu alguma coisa nova? É. Descobri que aqui é realmente como Beacon. As pessoas daqui estão se transformando em criaturas. Eu sei lá, mas quer dizer que a Lily está em perigo e não simplesmente perdida. Sebastian. Qual é aqui? Kidman? Deixa comigo, eu vou encontrá-la. luz nós né? Porque tá escuro a câmera. Não vai ficar bom a live. Fazendo um favor. Tá dando munição, você já sabe o que vai acontecer, né Ratinho? O é? Tá dando munição Eita, tá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 Eu já te disse, estamos do mesmo lado. Vamos começar de novo. Sou Sebastian Castelhanos. Sou O'Neill. Liam O'Neill. Então você não é da Mobius, mas te mandaram pra cá? Por quê? Eu procuro minha...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 Acho que não tem problema. Tinham cinco membros na sua equipe? Uma equipe de segurança já estava aqui dentro para nos ajudar. Mas sim, tem cinco membros na equipe de busca. E, espera, você disse tinha? Encontrei o Baker. Ele morreu. Não, não me admiro, ele focou em um sinal poderoso e foi investigar.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 Tipo chegar em casa para jantar. Simples. Mas isso é diferente de tudo que eu já vi antes. Como assim? Instabilidades costumam acontecer quando um núcleo some, mas... O que está acontecendo é mais do que isso. Este lugar está desmoronando. Usamos o um emissor de campo estável, mas não está funcionando como deveria. O que é o emissor de campo estável? Se a Mobius mandou você para cá, já não devia saber essas coisas? conta. tira toda a emoção. o okay. que? Muito bem. Vamos ver se eu acho esse sinal que ele mencionou. Hum. Parece bem longe, mas é a única pista que eu tenho. Ah, meu Deus, eu espero que seja Lily. Se continuar desmoronando assim, não vai sobrar reunião para vasculhar. Tenho que tentar achar aquele sinal. Aquelas coisas estão empilhando cadáveres aqui. Por quê? Oh, yeah. <risos> tô sem arma, cara. Aliás, eu tô com arma, só com, com sete balas só. E eu tô tentando passar despercebido, entendeu? Que que é aquilo ali mano Tá vendo ali na minha frente Aqui ó Que que é isso aqui Da Lili, Lili, você tá aqui? É o papai para onde ela foi. Lele, tá tudo bem. Sou eu. A bonequinha da Lily É a boneca da Lily Ela teve por aqui está em perigo. Alguém está atrás dela. Tenho que verificar os fundos. Ver para onde dá essa janela. Tá legal, Lily. Pra onde você fugiu? Hã? Mas o que é isso? Outro sinal. Ótimo. Estou indo, meu amor. Aguenta firme aí.